E aí, pessoal, ordeap 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, uma partidinha rápida aqui de Critical Ops no iOS, mano. Esse jogo que tá delícia pra caramba. Esse mapa boreal ainda não joguei nele. E eu jogo no Critical Ops desde a primeira versão, mano. Pra quem não tá ligado, desde que você nem conhecia o jogo, eu já jogava. Parei um tempo... Mas agora estou de volta Estou de volta Vamos... Ah, é, só tem pistola aqui Beleza Beleza Bom, eu não tenho referência desse mapa Então Vamos ver O que eu consigo fazer, né Eu não conheço esse mapa, tá, galera Ah, ah tava vazio Beleza, entrou um Malaco. Então vamos. Vamos nessa. Deixa eu ver. Streifou, não tem ninguém. Strafou, passou. Ih, mano, não tem ninguém no mapa. Só deve ter aquele moleque lá. E pá! Espero que entre mais pessoas na partida. Mais pessoas na partida, mano. Ah. Eu ia pegar ele na faca, mano. Ia pegar ele na faca. Beleza. Tem quantas pessoas? Tem um para cada lado, mano. Tem vários espectadores, ninguém entrou ainda. Acredita. Acredita. Bora. Se jogo aqui morre fácil, mano. Tem que tomar cuidado. Vamos caçar. Não entendi o tanto de. Boa! Entendi o tanto de espectador E ninguém tá dentro do game Mas beleza Vamos continuar com essa daqui Bora lá Bora lá Bora jogar umas partidinhas Aí tá fácil, amigo para, para, para. Você faz melhor do que isso, vamos. É tipo um x1 aqui. Para, não vai entrar mais gente nesse jogo aqui não, mano. Vamos, vamos, vamos, vamos. Você faz melhor do que isso, vamos. Vem. Cadê você? Vou te achar. Vou te achar. Nossa, eu não conheço nada desse mapa, mas pelo menos ele tá bonito, né? Se eu conhecesse esse mapa seria melhorzinho, né? Mas beleza. Vamos localizar. Cadê? Solta um com aéreo. <risos> Zoeira. Não tem recão nesse jogo. Achei. Achei. Ganhei. <risos> Vamos, mais uma. Iuhu! Vamos lá. Pelo que eu entendi, o sentido do mapa é pra cá. Ele tá com plant, né? Então provavelmente ele vai querer vir para o plant B. Então no plantear, será que ele foi pro plantear? Vamos ver. Que tá tipo. Pega, pega, né? Vamos. Passou. Não tem ninguém. Fazer aquela segurança da retaguarda. Ali não tem ninguém. Estreifou, passou. Achei! Boa! Vai, mais uma, vai. Mais uma. Dá uma chance pra ele. Ah, vencemos. Tô sozinho. <risos> Beleza, então, galera. É, vamos sair aqui. Tentar puxar outra, tá? Vamos tentar puxar outra, que essa foi muito injusta. Muito injusta, muito injusta. Vamos lá. É... Esse mapa é desde a primeira versão do Critical Ops, mano. Esse mapa é muito bom. Eu me recordo dele. Esse jogo evoluiu demais, galera. Evoluiu demais. Vocês não fazem ideia do quão evoluído está esse jogo. Não. Ah, tá. Ufa. Deixa eu ver. Ah, tem bastante gente. Tem bastante. Tá bom. Bastante não, né? Tá no limite. Tá no limite, tá? A flor da pele, tá? Quem é ferido com o mesmo ferro você prefere. Vamos time, vamos time! Vai, olha lá, olha lá filho! Oxe, você tá esperando o quê? Pra tirar morte da bezerra. Eita! Eita briga-. Opa, e sim. Ixi. Terroristas ganharam. Por enquanto, né? Por enquanto vocês ganharam, guys. Vocês não vão ganhar por muito tempo, não. Sinto-lhe dizer. Sinto-lhe dizer. Bora. Que a gente tem. Tem afinidade. Calma. Nossa, filho. Você tá. Chapado de tangue? Tá achando que. Vem Ah, me pegou Não acredito que ele me pegou, mano Ralfei ele pra caramba Bora, nossa Beleza Vamos com A P90 Que ela tem um fire rate maior Tá faltando fire rate Nessas armas Faltando o Hate. Ah, aqui mesmo esqueminha, ó. Pode marcar esse pixel aqui que eles vão brotar. Pode marcar. Vai abrir aos poucos o pixel. Boa. É assim. Que tem nas costas, tem nas costas. Ah! Eu vi pelo minimapa, mano. Mouse, mouse, time, mouse. Nossa, mano, vocês estão tomando couro. Ih, mano, tem carinha parado. Puta merda. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Vamos jogar mais uma, galera. claro, se vocês quiserem mais vídeos. De Critical Ops já sabe o que fazer, né? Deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Tem, tem vídeo de Critical Ops, tá? Já no canal. Então, isso daqui não é nem um.. Um new. Caraca, não consegui pegar. Isso. Esse pixel aqui, ó. Me recorda muito bem. e, e. Me pegou na. na. No flashbang, nossa, eu também saí de um time. saí do solo pra ir pra um time bosta, né? Mas tem que ser, né? O karma de todo o YouTube. Você tava jogando offline aqui, tava arregaçando no. tava jogando sem gravar, tava arregaçando. tava 20/5. Aí eu vim. falei, não, agora eu vou gravar, né? Caí num time bosta, mas beleza. Eita. Ah, filha, tá tá de brincadeira, né? Tá achando que... Nossa, mano, nossa, quanto hit eu dei nesse maluco. Pega, filho, pega isso. Aê. Ih, tá loucão. Tá loucão. Meus gráficos estão bem melhores, plantaram o bom, hein, mano? Corre Corre Ixi, você tá no redping lá Ferrado, hein, amiguinho Assim você não vai vingar, não Mano, a bomba foi plantada, não é Não é o dia todo, não Tá, você viu o maluquinho pelo minimapa, mas e o objetivo? Boa, boa, desarma Cadê? Ih, tá no plant... Tá no plant B. Ah, tava no plant B. Mais essa, mais essa, mais essa. Vamos mais uma, mais uma. Mais uma, hein, galera. Não se esqueçam do like. Será que ela for fortalecida. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Põe só o corpinho. Isso. Bom, flashbang. Bom flashbang. Nossa, eu não vi esse maluco Não tem replay, mas eu não vi, hein Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E haverá mais Critical Ops no canal Muita gente me pediu, já gravava há bastante tempo Critical Ops Quando nem tudo era flores E eis que aqui estou O jogo melhorou bastante Notório a evolução do jogo aí. Vamos mais uma, vai mais um aqui, quando eu começo a me empolgar também, tá segura. Mas essa é saideira. Então o jogo ele evoluiu bastante, tá? Se você puxar no meu canal, mano, tem um vídeo aí que você não vai nem acreditar que o Critical Ops era daquele jeito, mano. Só pra você ter uma ideia, tá ligado? Mas tá aí, evoluidão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. se quiserem mais, tá ligado? Daquele jeito, é like é compartilhamento. Meu Deus. Buguei ali. Toma, cachorro. O plant caiu ali, hein? O plant caiu ali. Vamos marcar esse plant aqui. Lá no fundão. Lá no fundão. Bora marcar esse plant. Haha. <risos> Daquele estilo de advertência, tá ligado? Vou marcar, vou marcar, né? Não tem o que fazer. Boa, boa. É isso aí, galera. Mas mais é isso. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui.